Uma nova caixa foi lançada no CSGO e no vídeo de hoje eu decidi gastar mais de 3 mil reais na Steam para abrir 50 caixas Revolution. Que no caso, essa nova caixa lançada pela Valve. Bem, só posso dizer uma coisa: deu bom. Caixa do Coice. E Coil Case. A melhor ideia, papai! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Abrindo 50 vezes a nova caixa A caixa na tá 3. cara, tá rapaziada? Bem, vamos lá, eu tenho 3.184,24 reais e 24 centavos para gastar aqui na Steam A minha ideia é comprar 50 caixas Revolution Eu fiz a conta para isso, mano, espero que dê Tô achando que não vai dar, mas tudo bem <risos> Quer dizer, não tá tão bem assim não Ó, já comprei 35, 40, 42 e vai subindo a conta, a caixa tá cara, tá ligado? Isso que eu acabei de fazer é loucura, mano, não façam isso. Eu tô fazendo pelo entretenimento, tá ligado? Ó, 50. E agora eu preciso comprar 50 chaves. O que, que seria bom? Luva, obviamente. O melhor cenário possível seria a Vice Factor New. É, mas enfim, vindo luva tá ok. Uma casinha dessa não dá pra negar, né? Uma m 4 a 4 também não. Enfim, vamos com calma. Só peço antes pra todo mundo aí se inscrever no canal. Porque, mano, tô gastando essa grana pra vocês, tá ligado? Pra criar esse conteúdo. Eu sempre batei um milhão de inscritos, falta pouco. Se inscreva aí, é só um clique. Partiu! E. Toma ali. Primeira caixa. Bem, algo bom na primeira já seria interessante. Mas aí eu tô pedindo demais, né? Scar 20, Fragments. É, mais ou menos. Caixa de luva normalmente me dá sorte. Historicamente, caixa de luva é interessante pra mim. Mas cada dia é um dia, cada caixa é cada caixa. A gente já conseguiu aqui. Uma Mac 10. Pra dar pra algum amigo otaku. Mais Uma. Ah, poderia... Mano, queria uma Glock dessa. Gosto bastante da Glock. A Glock é realmente muito interessante. Opa! Olha, Minimalware, AWP do Dolor, logo na quinta, tá legal. 0.07, mano, então é Wear com float muito próximo de Factory New, tá bom. Caixa de número 6. Insônia, tá novinha também, Mano, Minimalware com float bom. Agora o oposto, né? a mesma Mag7, porém muito desgastada, caixa de número 8, vai uma luvinha, uma luvinha seria sensacional, tudo bem, quer dizer, não tá, não tá tão bem assim, né? mas, mas o que? Mais uma, é mano, a skin mais sem graça da caixa, sendo bem sincero, é o que eu queria uma luva, óbvio, ganhar a M4 ou a AK, que são itens novos, os itens mais raros dessa caixa seria interessante, né? Mas a luvinha, mano. Pô, quando você abre uma caixa de CSGO, o que você mais quer é um item dourado na tela. Eu vi algo vermelho ali passando. Pode ter sido uma miragem, não sei. Pô, não. Cara, não é possível, mano. Vamos pra mais uma. Ah, ó. STAT TRACK 299 field TESTED Mano, SM4A4 aqui parece muito aquele carro do Jurassic Park Na real, <risos> foi totalmente inspirada nele Não só pelas cores, né, mas o dinossauro ali rasgando a skin confirma tudo Deixa eu ver quanto que tá custando aqui Nossa, a WP tá cara 625 E a SM4A1S104 Safe Vamos para mais uma Aí Mentalizei o item dourado Nesse exato momento Luvinha para nós outros Nada em algum momento tem que estar tá bom. Não é agora. Não é agora. Faz tempo que eu não gravo um vídeo abrindo caixas novas, mas de verdade, só estou abrindo porque é caixa nova e né, vai que. Mas eu já perdi as esperanças faz muito tempo. Ó, aqui deu ruim, vamos para mais uma. Caixa de número 18, só pelo som. Só pelo som. Só pelo som eu sei que é um item merda. Não sei se vocês já repararam, mas quando o item raro é dropado, o som é diferente. E é muito nítido notar. Ó, agora vai ser um somzinho padrão. Comprei mais 10. Isso definitivamente não é bom. não perder as esperanças. Star Trek new inclusive. E essa precisa ser especial. Ó, oh, P90 para quem ficou na curiosidade, tá 181. Não tá barata. Isso é louco. Vai galera, mais 4. Depois eu tenho aí mais algumas para abrir. Mais 20, né, no total. Oh, na moral, Valve, você vai fazer isso comigo? Mais de seis meses para lançar uma caixa nova e me dar uma A MP9. Outra para o amigo Otaku. Caixa de número 30. <risos> hey, outra do Dollar. Field Tested. Com float bom também, float -pong. Próximo de Minimalware Rapaziada, antes de eu concluir aqui essas últimas 20 caixas Eu vou abrir essas quatro que eu dropei nos últimos dias Enfim, começando pela caixa do aperto Então eu tenho quatro caixinhas aí pra abrir Nossa Cara, que float alto, hein e Coil case A melhor ideia, papai A melhor ideia foi abrir essas caixinhas que estavam sobrando aqui Ai... Ai, meu coração. Quanto que tá custando essa luva, mano? Nossa Senhora. A última foi vendida a 1.800. 10 mil likes nesse vídeo eu sorteio pra vocês. Mas já que eu ganhei a luva e tô feliz, eu já garanto aqui essa WP do dólar, e essa outra aqui também. Já garanto essas duas pra vocês. Mas vamos quitar mais caixa. Antes, rapidinho, eu farei algo aqui muito rápido e legal. Para presentear um de vocês que utilizou o pomatilha, eu estou aqui no csgo.net com 962 dólares. E o que eu farei? 10 caixas fogo gelo. Essa caixa aqui custa 80 dólares, Ou seja, abrindo 10, eu irei gastar 805 dólares. E seguinte, a skin mais cara que eu consegui aqui, eu vou retirar agora. E em uma semana, eu irei enviar para um de vocês que utilizou o cupom Matilha hoje, fechou? Só lembrando, o cupom Matilha dá 40% de bônus aqui no csgo.net. Então, eu mesmo, para ter esses 960, eu não depostei 960. Eu depostei 690 dólares e o cupom me levou até 960. Então, assim, vale a pena utilizar. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, fechou? 10, rapaziada, 10. Eu estou ansioso. Que que vem? Ai, meu pai. Olha, setecentos e setenta e seis. Mais ou menos Mas ó Eu tenho que ser justo aqui com vocês Não é sempre que dá bom Agora mesmo Não deu né? Gostei 800 ganhei 700 e pouco Mas dá pra abrir mais 3 Por enquanto Garantido aí uma estileta Tiger Tooth Ficarão com a estileto Tiger Tooth mesmo É isso que mais caro que eu consegui 360 dólares Então ai, ah, não tem Ah, vou trocar pela Flip Doppler Não tem nem como Vou pegar a Flip Doppler no lugar Usou com tira Tira a print Me manda no Instagram Com o seu trade link Não deixe de fazer isso Que em 7 dias Um de vocês Do nada Entra lá na Steam E vai ter lá uma notificação Um cachorro enviou uma proposta de troca, logo uma flip dopper, eu gosto mano, eu gosto dessa faca, não é tão que eu vou ficar brincando com ela aí durante 7 dias, tome nossa, 0.01 mano. mesmo assim eu não tive muita sorte hoje no csgo.net, acontece vamos torcer pra eu ter sorte na valve eu faço essa troca hoje, deuses do cs eu faço essa troca, prefiro lucrar hoje na valve brindando abacaxe do que no csgo.net ai meu deus bora vem uma faquinha pra mim nunca ganhei, maluco uma faca seguida assim. A skin é muito bonita, né? Mas eu não jogo disso. Então, fazer o quê? Mano, o balanço tá bom aqui em luva do Dolor, tá, tá legal. Isso que eu ainda tenho mais 20 para abrir. Mas antes, eu vou ter que vender essa M41S e vou vender essa P90 também para conseguir a grana. Enfim, terminar de abrir aqui essas caixas, eu precisarei de R$ reais. E eu tenho só 24 no Steam. Então deixa eu resolver esse BO aqui e eu já volto. Partiu, guys. Problema resolvido. Eu acho que não vai dar grana, hein? Nossa, faltou um pouquinho. Não tem problema não, ó. Vou abrir 18. Vamos abrir primeiro 18. Depois a gente resolve o resto ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu não seria pedir muito. Quer dizer, seria. Mas seria muito louco se eu conseguisse mais uma luvinha, tá ligado? Mais uma luvinha chegar quebrando, ó. O taco. Oh, mais uma do Dolor seria interessantíssimo, assim. seria sensacional. Mais uma dessa? Mais uma. Bendiga e outra. Se bem que a outra é de Star Trek, né? Mas enfim, tá tranquilo. Vamos lá, partiu. Vamos concentrar, rapaziada. Energias positivas. Ainda pode dar bom. Tem jogo ainda, tem caixa ainda, mano. Até a última caixa a gente tem que acreditar. <risos> Simsonia aqui tá, tá nova, hein? Simsonia aqui tá com float legal, tô falando. É, até que não. Minimalware, tá bom. Mas nada, nada demais, nada fora do normal. Ó, oh, a tá passando. Ah, não. Restam poucas. Poucas unidades. Pouquíssimas unidades. Outra dessa, mano? Outra stat Trek voltou pra mim? Ah, tá bom, né? Não vou reclamar. Melhor do que um item azul. Não vou reclamar. <risos> Outra dessa? É, também não vou reclamar. Muito menos, né? Muito, muito menos. Mas não acho que no geral não deu profit, né? Mas estamos próximos aí de um possível... Não vou nem falar lucro. Zero a zero, né? É ser zoado, hein? Mais uma. Aí tá tirando mais uma ou oh, eu vi hein? passou se passou ela vem agora última chave porém depois eu tenho outras duas caixas então eu compro mais duas chaves Cara, ganhei muito item rosa, mano E essa é uma zica que, por exemplo Eu ganho a AWP do Dolor Vocês ficam alegres, né? Vocês acham que eu uh, devo comemorar? E realmente eu, eu devo Mas, qual que é o ponto? Quando eu percebo que vem muito item rosa É que eu tô gastando a minha sorte nisso E aí dificilmente vem item né, amarelo, né? item dourado ou item vermelho Que é o que realmente importa no final Mas enfim, tem mais duas caixas aqui As duas últimas Na última não vem Na penúltima Na penúltima pode vir caso, vamos, vamos ter que ficar pra última mesmo é, tá bom tá bom, tá bom Mas fazer o que? mano Três AWPs do Dolor, uma luva black tie, Eu vou, vou reclamar do que cara? analisando aqui os preços uma AWP do Dolor 450 outra AWP do Dolor também 450 a luvinha 1000 1.600. E a primeira WP do Dolor quase 700. ruim não foi, tá ligado? O não foi. Eu tenho 23 reais. Vou comprar uma caixa aqui aleatória, velho. Finaliza o vídeo daquele jeito. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Essa luva aqui eu vou sortear pra vocês, porém vou revelar mais pra frente como vocês farão pra concorrer a essa skin Já essas 3 AWPs aqui do Dolor, pra quem fala que eu só faço sorteio, pra quem usa o meu cupom, pra quem compra ali e deposita aqui Não, só tira a print desse vídeo mostrando que você tá inscrito no canal, que você deixou o like nesse vídeo E manda essa print pra mim lá no Instagram com o seu trade link Em 7 dias eu escolherei 3 pessoas para cada uma, uma AWP do Dolor, fechou? é isso, manos. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Eu, eu, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no Canal Cachorro 337. Fa Falou!